Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogers, professor da disciplina de estatística e probabilidade, e nessa primeira videoaula a gente vai fazer um panorama geral do que a gente vai estudar ao longo do módulo 1. Mas, é, para início de conversa, eu gosto sempre de contextualizar com uma situação prática do nosso cotidiano. A gente pensa em estatística, a gente pensa em estatística apenas com dados que estão fora do nosso alcance, mas a gente, a gente pratica estatística também ah, no nosso cotidiano familiar, profissional, entre, outras, é, entre outros setores da nossa vida, não é mesmo? Então, vamos pensar o seguinte, quando a gente vai é, adquirir um determinado bem, é, seja ele um computador novo, uma televisão nova, é, um veículo novo, então a gente tem que é, se armar, né, dispor de diversos, é, diversas ferramentas, diversas informações para fazer a melhor compra não é apenas uma questão é, orçamentária que está envolvida nesse processo de aquisição. Nós temos também um objetivo ao adquirir um carro, se é para trabalho, se é para passeio, se é para viagem. Nós também temos um objetivo, né, que é um, é um sonho de vida, se é um carro que representa um sonho de vida para a gente, então tem um certo grau de importância. É, tem também as marcas que estão disponíveis, a questão do tempo de entrega, né, ainda mais em tempos de de escassez de matéria-prima. Nós temos que levar em, é, em, a questão também é, do consumo do carro, dos gastos extras que podem vir ao adquirir o carro, né, como, por exemplo, o seguro, é, manutenção, entre outras questões. Então, a gente se monicia né, de diversas é, informações para tomar decisões. E, é, e esse que é o grande intuito da estatística, é saber coletar, saber produzir essas informações, saber organizá-las, saber descrever, tudo com o intuito da gente é, tomar decisões na nossa vida. Tá? Então, a gente pratica a estatística também dentro do nosso cotidiano familiar e também profissional. Né? Vamos pensar também no caso dos agentes públicos, que tratam é, de... É, gerir né, ambientes públicos, né, municipais, estaduais, federais. Então, esses entes também é, devem se valer de diversas estratégias, diversas técnicas para tomar a melhor decisão. Né? E quando eu falo assim, tomar a melhor decisão, a gente pensa né, é, na, em evitar o desperdício de recurso, né, evitar o desperdício de tempo para tomar uma decisão mais assertiva naquela questão que está sendo envolvida. Tá? Então, quando a gente é, pensa em estatística, a gente tem que pensar também em diversas situações corriqueiras, cotidianas, que a gente é, participa. Né? A gente participa e toma é, se vale dessas informações para a tomada de decisão. Então, vamos ver quais são os, os tópicos que nós vamos ver na videoaula de hoje. Nós vamos ver é, os conceitos e elementos introdutórios para a estatística, uh, uma classificação mais usual, das variáveis que estão envolvidas, e também a parte de estatística descritiva. Nós vamos ter acesso a diversas videoaulas ao longo do módulo, então o nosso intuito aqui é apresentar um panorama geral da disciplina, melhor dizendo, do primeiro módulo, que abarque esses temas é, na sua essência, né? tentando buscar alguma é, carência que essas outras videoaulas podem apresentar ao longo do módulo. Então, a gente tenta resumi-las aqui dentro desse, desses poucos minutos para que a gente é, agregue mais informações, mais conhecimento para vocês. E quando que surgiu a estatística? Bom, a estatística surgiu desde que o mundo é mundo. Se vocês conhecem a história é, da, da época do Império Romano, da época bíblica, né? por mais que seja um livro escrito, a, a gente vê ali episódios de recenseamento na Idade Antiga, né? na Idade Romana. Que, qual que era o intuito? Né? Tinha ali uma história envolvida, um contexto envolvido bíblico, mas o intuito era, a partir desse recenseamento, conhecer todas as pessoas que é, estavam no reino. Né? Então, conhecer quem são, quantos são, algumas características é, necessárias e fundamentais. E isso acontece ainda nos dias de hoje. Recentemente, a gente passou por um recenseamento do IBGE, cujo intuito, de fato, é conhecer a população e, a partir desse conhecimento da população, poder é, traçar políticas públicas que melhor atendam a nossa população. Então, vejam a importância que a estatística tem para os dias de hoje e também, ao longo da história, a gente encontra diversos episódios que é, refletem a importância da estatística. Então, o que é a estatística? A estatística é o conjunto de métodos para planejar experimentos, obter dados, organizá-los, resumi-los, analisá-los, interpretá-los e deles extrair conclusões. Então veja que a estatística não é apenas uma forma da gente mostrar os dados, mas tem uma parte muito importante dentro da estatística, que é a amostragem, que cria planos amostrais que melhor representem a população. Então, não basta apenas eu pegar o pequeno grupo e dele extrair conclusões. Não, eu tenho que ter condições de garantir que esse pequeno grupo ele é representativo, ele é aleatório e representa a população na hora que eu for é, extrair alguma conclusão a partir desse pequeno grupo. Então, nós sabemos que dados, eles fornecem informações a partir de observações, a partir de medições, a partir de experimentos. Então, como que são criados, como que são buscados os dados que são coletados. Os dados, simplesmente, eles vão acontecendo à medida que as coisas vão acontecendo, né? Quando eu falo isso, é no sentido de que a gente cria dados a todo momento. Certamente, quando eu estou aqui gravando essa videoaula por meio de um link virtual, eu estou gerando um, um tipo de dado para registro de que, um determinado dia e horário, o professor fulano de tal gravou uma aula online, e isso está registrado em algum lugar dentro da nossa internet. Então, a gente, a todo momento, cria dados, né? E não apenas criamos dados virtuais, né? A gente pode ir em busca também desses dados, tendo contato aos elementos da população, né? Como, por exemplo, nesse caso de IBGE. A gente vai em busca ah, das pessoas que compõem a população para delas extrair dados, né? E também a gente cria dados por meio de laboratórios, né? Vamos pensar no laboratório de física, laboratório de engenharia, a gente cria dados para análises, né? E dessas, dessas análises extrair algumas é, conexões científicas com a nossa área de estudo. Então, tudo são dados, né? Tudo é, são dados, são formas de termos é, informações a respeito de um fenômeno, a respeito de uma situação que nós estamos interessados em estudar. E nós vamos ver que a estatística ela se relaciona muito com o estudo de probabilidades. Não tem como a gente falar em estatística sem falar em probabilidades. Por que, que isso ocorre? Né? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar no próprio censo é, do IBGE, que eu acho que é um exemplo que é, resume essa é, a importância da relação da probabilidade estatística. Né? É, o IBGE não tem condições de entrevistar todo brasileiro no território nacional, correto? Então, nós não temos como ir em cada um dos, suponho, mais de 200 milhões de brasileiros que estão no nosso país. Né? Então, o que, que ele faz? Ele cria é, planos amostrais para, ao longo é, de toda a extensão territorial, criar conglomerados de pessoas é, respondentes para é, o IBGE, e a partir dele, a gente é, extrair conclusões para a população como um todo. Né? E aí está uma relação com a probabilidade. Né? Se eu localizei que um determinado conglomerado, uma, uma pequena amostra da população, eu tenho um percentual de pessoas, por exemplo, que fazem o uso é, do Bolsa Família. Né? Então, qual é a probabilidade de que isso se estenda para mais pessoas ao longo a, do todo território nacional. Então, quando a gente estuda probabilidade e estatística, elas são intimamente ligadas. Preparei para vocês aqui uma pequena é, forma, né, um pequeno desenho para a gente entender qual é a diferença e qual é a relação entre, entre probabilidade e estatística. Bom, vamos pensar ali que nós temos uma urna com algumas bolas em cores diferenciadas e desta urna eu extraí uma pequena parcela, uma fração é, de bolinhas que estão na urna, né, que está sendo representada ali pela pequena nuvem com ponto de interrogação. Então, a pergunta que fica, dado a informação que eu tenho nessa caixa, que é essa caixa de bolinhas coloridas, o que, que eu espero ter nessa, nessa amostra, nessa pequena parcela? Então, qual é a probabilidade que eu tenho de encontrarmos naquela amostra bolinhas é, de cores azuis, ou vermelhas, ou azul e vermelhas, ou somente amarelas, enfim. Então, quando a gente estuda probabilidade, nós estamos interessados exatamente nesse movimento de conhecer na população, todo o conjunto populacional dos elementos que eu quero estudar, nesse caso são bolinhas, é, qual que é a probabilidade de eu ter determinadas características numa amostra extraída, né? Então, a gente está interessado em estudos de probabilidade nesse cenário. Já no caso da estatística, o processo é o contrário, o processo é inverso. Vamos pensar que eu tenho ali, nessa pequena amostra, nessa pequena fração de bolinhas, bolinhas verdes, azuis, vermelhas, amarelas. Então, eu conheço muito bem o que eu tenho naquela amostra. Eu conheço todos os elementos que estão ali. Se eu conheço todos os elementos que estão ali, o que eu espero ter dentro daquela urna, dentro da caixa? que está representada ali pelo ponto de interrogação. Então, conhecendo uma pequena parcela, né, o que eu espero ter na população como um todo? Né? Então, esse movimento de conhecer, ora, a população, ora, a amostra, que relaciona os conceitos de probabilidade e estatística que nós é, estudamos nessa disciplina. É importante fazer essa relação, porque certamente vocês estudaram Uh, na educação básica, probabilidade em um momento da, da carreira, né, da, da, da vida acadêmica é, secundária, né, no caso ensino assim, no médio, e em outro momento nós estudamos a estatística. E então, quando ela é estudada, né? Então, uh, não há, não houve uma conexão entre essas duas áreas. Né, então, explicitamente, digamos assim. Então, é importante a gente fazer esse resgate antes de iniciar a disciplina, para termos condições de melhor esclarecer de que forma que essas áreas aparentemente é, desconecta, desconexas, se conectam com a nossa disciplina, dentro da nossa disciplina. E quais são as sub-áreas dentro da estatística, né? dentro do estudo da estatística? É, e quando eu falo sub-áreas, tá? estou falando de sub-áreas dentro da nossa disciplina. A estatística é, tem outras áreas que não estão elencadas aqui, não é o objetivo nosso aqui na disciplina apresentar, mas temos diversas outras áreas também dentro da estatística. Tá? A primeira delas é a estatística descritiva, que é a, a parte que nós estamos vendo no, nesse primeiro módulo. É, depois, a gente tem a subárea área probabilidade, e por fim, a inferência estatística. Então, são essas três grandes áreas que nós vamos estudar aqui nessa disciplina. Como que a gente define estatística descritiva? A gente define como sendo a, a coleta, a organização e a apresentação de dados em nível descritivo. O que, que a gente entende por nível descritivo? Nível de descrição mesmo. Analisando um determinado conjunto de dados, o que, que nós podemos, é, de imediato, é, dizer sobre aquela população, aquela amostra, ao conjunto de dados em si. Então, quando a gente fala coleta, organização, apresentação em nível descritivo, é em um, é um nível sem muita análise. É apenas o primeiro contato que o pesquisador tem com esses dados. Tá? Nós chamamos de probabilidade um conjunto de técnicas matemáticas que visam determinar as chances de ocorrência de determinados acontecimentos ou eventos. Que é aquele caso que eu expliquei para vocês. Né? Conhecendo que uma parcela da população tem... É, acesso à, ao Bolsa Família, qual a probabilidade de se estender para a população como um todo. Né? Então, a gente é, entende probabilidade como chance de ocorrência de um evento. Então, a partir do evento que nós estamos interessados, a gente cria condições de extrapolar isso para conclusões. E a parte de inferência estatística é a parte que reúne, né, que é, aglutina essas duas primeiras sub-áreas anteriores que nada mais é do que tirar conclusões populacionais a partir de amostras. Então, ele faz essa ligação, olha, conhecendo a, as características em nível descritivo da amostra, qual que é a probabilidade disso se estender também para a minha população. Então, isso é chamado de inferência estatística. E quais são os conceitos introdutórios para o estudo da estatística? Bem, no início dessa videoaula, a gente já falou em alguns deles, que é população e amostra. Na verdade, esse é o grande intuito da estatística. Né? Quase sempre a gente não tem acesso a todos os elementos da nossa população. O exemplo clássico que eu estou dando, que é o caso do recenseamento do IBGE. Nós não temos como ter acesso a todo e qualquer brasileiro que compõe a nação brasileira. Então, o que a gente, o IBGE traça como estratégia? Ele traça um plano amostral, por meio de técnicas de amostragem, para criar é, uma pequena a amostra significativa, representativa e aleatória da nossa população para estender essas conclusões é, em termos de nação. Então, a todo momento a gente lida com conceitos de população e amostra. O que é população, então? É o conjunto de todos os indivíduos, casos, itens ou elementos que se deseja estudar, desde que tenha pelo menos uma característica em comum. Então, se eu estou interessado em... É, analisar um conjunto, um grupo de determinados elementos, são esses elementos que compõem a minha população. Já a amostra nada mais é do que uma pequena parte da população que é selecionada para o nosso estudo. É, outro conceito muito importante é o de parâmetro e estatística. Tá? Nós chamamos de parâmetro qualquer medida numérica da nossa população. Então, qual é a média é, de idades é, da população brasileira? Então, nós estamos falando aí de uma média populacional. Isso é um parâmetro. Agora, se eu tenho uma pequena amostra de alguns é, habitantes de alguma região e delas eu extrai uma, uma média de idades, eu estou chamando aí de estatística, que é uma média amostral. Então, quando a gente se relaciona com alguma informação da população, parâmetro. Quando a gente se relaciona com alguma informação da amostra, estatísticas. E como exemplo, nós temos aí essa simbologia para média, proporção, variância, desvio padrão. A gente vai ver ao longo das videoaulas o que é cada uma delas, né? o que, que representa uma média, uma proporção, uma variância, um desvio padrão. Mas eu trago para vocês para dizer o seguinte, ó, eu tenho como estabelecer uma relação entre a minha média populacional e a minha média amostral. A mesma coisa para parâmetro, variância e desvio padrão. Então, se atentem nesse momento que nós podemos ter parâmetros e estatísticas. Para parâmetros, nós temos uma determinada simbologia e para estatísticas, nós temos uma outra simbologia associada. E um conceito também muito importante para estatística é o conceito de variáveis. Tá? Variáveis, primeiramente, como o próprio nome diz, ela tem que variar, ela varia. São características que variam dentro da minha, da minha população. Então, por exemplo, eu tenho uma, uma determinada idade, você tem uma outra idade, o seu familiar tem uma outra idade, então, a idade está variando para mim, para você e para o seu familiar. Então, pela características de variar, nós chamamos de variáveis. E, basicamente, elas se dividem em quantitativas e qualitativas. Quantitativa, como no caso da idade. A idade representa uma certa quantidade, quantos anos eu tenho. Já a qualitativa representa rótulos, categorias, né? como, por exemplo... A estado civil, eu posso estar solteiro, casado, viúvo, divorciado, eu tenho uma determinada, é, um nível de qualidade fundamental, médio, superior, pós-graduado e por aí vai. Então, todas essas questões que envolvem características que representam qualidade, nós chamamos de uma variável qualitativa. Tá? As quantitativas, elas se dividem em discreta e contínua. Discreta como é, contagem de valores, tá? números inteiros. Então, por exemplo, quantas vezes eu vou ao cinema no mês. Né? Então, em ah, um determinado mês eu fui duas vezes, no outro mês eu fui uma vez, no terceiro mês eu fui nenhuma vez. Então, o número de vezes que eu vou ao cinema é um número inteiro, não é um número real. Então, se ele é um número inteiro e permite ser contado, nós estamos diante de uma variável quantitativa discreta. Uma variável quantitativa contínua é aquela que representa números reais, que são infinitos valores dentro de um intervalo. Né? Então, eu não posso contar todos eles, né? como por exemplo, a nível de rendimento de uma determinada aplicação. Né? Então, a gente vai ter infinitos valores para que, esse, para que esse, essa quantidade que representa o rendimento da aplicação possa ser representada. Então, estamos aí diante de uma variável quantitativa contínua já as qualitativas podem ser é, nominais e ordinais, tá? Na essência, elas são nominais, porque não tem é, nenhuma ordenação, agora, quando já tem uma certa ordenação, a gente tem aí um certo grau ou nível, nós chamamos de variável qualitativa ordinal. Tá? Vamos pensar aqui, é, como exemplo de variável ordinal, o próprio nível de escolaridade. A gente começa... É, de certa forma, analfabeto, a gente não tem uma alfabetização, a gente passa para o fundamental incompleto, completo, o médio incompleto, e completo, superior e por aí vai. Então, nós temos uma certa gradação, né, um grau de, de diferenciação entre os rótulos que essa variável pode assumir. Portanto, ela é uma variável qualitativa. E por que, que nós temos, então, que conhecer a estatística descritiva? Né? Primeiramente, porque a gente é por meio da descrição, a gente tem acesso a, aos dados, né, a gente tem condições de melhor conhecer esses dados. Vamos pensar, assim, numa, numa grande base de dados, como no caso do IBGE, que ele extrai informações da, por mais que seja uma parcela da população brasileira, é um grande número né, de pessoas que estão ali é, sendo entrevistadas. Então, vamos pensar isso em nível de base de dados. Imagina o tamanho de uma base de dados para representar todas as pessoas que responderam ao questionário. Então, vocês têm uma ideia da magnitude desses dados. Então, nós utilizamos a, a descritiva, a estatística descritiva, como forma de termos acesso aos dados, porque eles vão ser resumidos, vão ser organizados, vão ser apresentados por meio da estatística descritiva. Tá? Então, não é plausível correr o olho sobre toda a pagina de dados, é importante porque serve para compor formas apropriadas de síntese dos dados, porque, veja, nós temos dados quantitativos, dados qualitativos. Faz sentido nós pensarmos uma média para uma variável quanti, só que não faz sentido nós pensarmos uma média para uma variável qualitativa. Por exemplo, qual seria a média da cor dos olhos de uma amostra? Não, não tem sentido, porque cor dos olhos é qualitativo, então nós temos... É, formas mais adequadas de resumir e apresentar dados a partir da, da essência dessa variável, se ela é quantitativa, se ela é qualitativa, discreta, categórica, é, discreta contínua, nominal ou orbital, tá? E tudo isso sempre com o intuito da gente tomar decisões um pouco mais seguras, né? mais assertivas. Então, essa parte da descritiva, vocês vão ter mais acesso por meio das videoaulas, já que são, de, são várias formas e técnicas de trabalhar com a estatística descritiva, né? como, por exemplo, o, a utilização de gráficos, a utilização de tabelas de frequência, também chamadas de tabelas de contingências, e também histogramas, que são, é, seriam mais parecidos com gráficos de barra, só que para variáveis é, contínuas. E também a gente pode ter medidas numéricas para resumir esses dados, né? como, por exemplo, a média, a moda, a mediana, quartil, é, percentil, desvio, desvio padrão, desvio médio, variância, enfim, são diversos é, conceitos né, que nós utilizamos para resumir esses dados. E tudo isso a gente vai ver ao longo dessas, das videoaulas, tá? Mas, assim, eu gostaria de deixar é, muito claro para vocês que a gente vai conhecer essas técnicas, tá? mas hoje, ah, hoje não, há algum tempo, nós dispomos de softwares, né? O próprio, o próprio Excel é um exemplo mais simples e acessível de software para utilizar a estatística. Tá? Então, a gente pode, é, graças a, ao avanço da informática, graças ao avanço da ciência de dados, a gente consegue é, manusear, manipular grandes bases de dados e delas extrair essas informações é, primitivas, no caso da estatística descritiva, né? Porque... Antes de se fazer uma análise em estatística, nós temos que fazer uma boa estatística descritiva, conhecer os dados na sua apresentação, na sua forma de, é, que eles se apresentam para a gente. Então, o que nós vimos na aula de hoje? A gente viu a importância que a estatística tem não apenas como campo acadêmico, profissional, mas também no nosso cotidiano. Nós conhecemos as grandes áreas de estudos, que é a estatística descritiva, a probabilidade e a inferência estatística vimos é, os conceitos iniciais fundamentais ao estudo da estatística, que é a população, amostra e variáveis, e já dei um prenúncio né, de formas que nós temos para descrever esses dados, né, que é por meio da estatística descritiva. Então, espero que vocês tenham entendido e tenham bons estudos durante esse primeiro módulo.